O ser que fechou o olho, o olho, é um ser que é o um céu de nascença, tá vivo, não enxerga nada tá? E quem é que vai enxergar o universo como ele é? Se existe o real que nós somos aqui, esse ser está enxergando o universo real Isso é, se nós encararmos isso, pensando que nós somos esse ser aqui a pessoa fala assim, eu não estou vendo nada Por isso estou dizendo que é o cego de nascença Esse nasceu certo, esse não enxerga nada, na verdade Quem é que enxerga? Só existe uma visão Uma só Que é Deus enxergando a si próprio com este universo tá? Então o universo todinho Ele está sendo visto por Deus Na sua totalidade Ou seja, Deus está vendo a totalidade do universo da sua criação Então, Deus está enxergando o nosso ser como o nosso somos. Com tá? o olho de quem? Desse? Não. Desse aqui, Deus não conhece. Quem está enxergando esse ser aqui o que nós somos? É Deus sendo o nosso ser. Está claro? Pelo menos Deus pode pegar a sequência de ideias. está percebendo a si mesmo, universalmente. Deus está percebendo, que cada um está aqui. Como realmente é. Essa é a visão crística. Essa é a visão única que eu falei. Só tem uma visão, Deus dentro. Visão única. O que a gente supostamente faz com, é, durante a meditação? Nós fechamos os olhos, lembramos que esse ser que fechou o olho, é o cérebro nascente não é o nosso ser nós não podemos estar ocupando um lugar de é de Deus Ou alguém está achando que afastou a onipresença um pouquinho para ficar ali né? Alguém conseguiu afastar a onipresença com os ombros né, e ficar? esse ego que manda destino? Existe essa onipresença sempre na totalidade tá? Quando a gente percebe esse vazio do ego Esse vazio do ego nós não amulamos o ego, ele sempre foi nada Deus sempre foi tudo. Deus sempre é a totalidade do nosso ser, como está sendo agora. Então o que é que precisa? É enxergar com o um olho real. Isso. Por isso que nós não precisamos brincar com é a água. Se a gente enxergar corretamente o que está acontecendo aqui, tá? nós estamos vendo que o que está acontecendo é a oniatividade divina. Só Está tudo perfeito. Aqui e em todos os poucos do universo. Onde quer que a onipresença esteja, a perfeição está presente. Ah, inclusive agora. E aqui, né? Certo? É... Deu para entender como é que a gente vai fazer a meditação? Quem tem dúvida? Vamos fazer essa meditação agora, com esses conceitos aí, é, criando esse vazio do erro. Se isso aqui não existe, não é como se mostra, por que, que eu vou dar crédito para afirmar algo que eu sei que não é assim? Tá certo? Como é que, como é que funciona o mecanismo? Até eu coloquei um exemplo, uma vez num um texto, que assim como já é, é que a pessoa... É, Mostrar onde difere essa maneira de enganar a do, do geral daí. O objetivo de todo o ensinamento é o mesmo, não é? A maneira de levar é diferente. Por exemplo, eu dei um exemplo assim: se nós dermos um, um copo de vinho para uma pessoa que foi hipnotizada para enxergar que isso aqui é um copo de leite, ele pode beber aquilo como se fosse leite. Porém, ele bebeu o um vinho. se hipnotizar, isso aqui virou o rinho, virou o leite, né? Tá? Então, quando ele bebe o fim, hipnotizar com a ideia de que virou o leite, ele continuou bebendo um o rinho. O tempo todo que nós andamos por aí, achando que nós somos um ser humano, continuou sempre ser um deus. Um, não mudou nada. Não tem retorno ao paraíso. Não tem saída do paraíso. Não tem nem saída e nem retorno, porque o tempo aqui não existe, nós estamos no mesmo agora que sempre existe. Ah, tá. Tem gente fazendo meditação terça e quinta Aqui, né? aqui das oito e meia Às nove Espero que tenha, que tenha gente né? Fazendo isso né? Da meia, às nove, né? Depois das nove e meia Às dez tá. Se a pessoa perceber O que nós estamos falando aqui Ela vai perceber o seguinte, que esses períodos aqui ó, Eles são Coincidentes tá? A pessoa já, ela fala assim, ó, hoje meditei, hoje é terça, quinta-feira eu vou participar de outra meditação Então já, a pessoa vai apresentar Que esses horários de meditação são coincidentes E não por coincidência, ainda maior que é do agora mesmo que está acontecendo isso Essa ideia que está tá passando a semana aqui é que não existe tá? Então é o é primeiro troço que a gente está passando pelo todo mundo né? Não tem esse negócio. Quando a pessoa percebe o agora, o tempo desaparece. Não tem nascimento, não tem morte, o universo mostra como ele sempre está sendo. Tá? Em linhas gerais é isso daí. Então, é, completando aqui o exemplo do, do, da ilustração do fogo de vinho, os ensinamentos comuns eles acham o seguinte, enquanto a pessoa está hipnotizada ela pensa que é vinho, não é correto, ela pensa que é leite, não é correto a, gente, a, a pessoa afirmar Porque eu descobri bem vinho tá? Vou colocar os dois copos aqui Esse aqui, copo de vinho né? Vou colocar um pontilhado aqui Que é o vinho mesmo Ela pensa que é leite Pode ver se existe dessa maneira de Os outros acham que eles partem do hipnotismo então eles falam assim, enquanto você achar que isso aqui é leite, você não despertou para a é verdade. Nós fazemos o contrário. Desperta ou não, você está bebendo vinho. Percebe a diferença? A verdade não é influenciada pela ilusão. Tá? Essa que é a diferença. É impedir o despertar de algo, Porque senão a pessoa fica assim, é, ah, mas eu estou sentindo o gosto do leite aí, então eu estou hipnotizado. Mas é vinho viu? Não interessa. Tá? Então o círculo que está aqui só podia ser Deus, esse exemplo. Né? Não tem outro ser possível de estar aqui. Não é, é, não é possível existir outro ser. Não é só questão de deixar de ser ou ser ou não parecida. Não existe outra possibilidade de existir outra presença. Tá? É, a, é a hipótese única. Deus está sendo cada um de nós. Não tem outra presença para ocupar esse espaço onde nós estamos. Tá? Onde nós estamos é onde o universo não tem nenhum. Então é aí que a gente faz do absoluto, que aqui é vinho, mesmo que o outro pense que é leite, seja leite, Tá certo a diferença? Porque muita gente já vem falar isso aí, ah, mas enquanto eu estou bebendo, a que é leite que eu estou hipnotizando então não adianta eu ficar filmando que é vinho. E é aí que é, o que é o problema, que a gente fica filmando só o hipnotismo. Então nós fazemos o um contrário, o que nós fazemos? Eu sou a consciência iluminada. E a consciência iluminada que eu sou, contempla o universo de E o que nós fizemos? Apesar de estar parecendo ser leite, nós afirmamos que estamos bebendo vinho Para o quê? Para ficar percebendo, até perceber o poço dele na boca tá? Tá? Aos pouquinhos a pessoa começa a perceber, parece que não é leite isso daqui né? O que significa isso? Deixou o de de lado, não mudou nada Ficou claro? Então entendemos que conceito é isso que a gente vai fazer I don't